Quem vive por necessidade sempre está indo atrás Daquilo que já tem em Jesus e com Jesus Brasil. Imagina a função do Pedro assim Ah não Tinha peixe com o senhor aí Eu fiquei a noite toda indo atrás de peixe é que se você olhasse mais para Jesus do que para rede, se você olhasse mais para Jesus do que para o peixe, se você olhasse mais para Jesus do que para circunstância, se você olhasse mais para Jesus do que a tua necessidade, o teu propósito seria maior do que você e você não precisaria estar passando vergonha tantas vezes na vida. A gente acabou de viver o carnaval Tem gente que passou quatro, cinco dias Nem sei Indo atrás de algo que se tivessem perguntado Para a pessoa certa Teriam Jesus Tem gente chegando na margem agora Todo envergonhado Tudo sujo tudo, tudo, Olhando para Jesus e sim, assim oh, Tinha com ele Felicidade Tinha com ele Alegria eterna tinha com Ele, estabilidade, tinha com Ele, paz, tinha com Ele, calmaria, tinha com Ele, plenitude, tinha com Ele, tudo tem nele, tudo é dele, você não precisa ir atrás de nada, se tudo aquilo que você precisa, está nele.